Então, primeiro assunto, Facebook. Primeira dica, eh, apesar de ser, se calhar, conhecida por maioria de vocês, que é a Fangate, a funcionalidade para que o utilizador, para ver o conteúdo, tem que se tornar fã, portanto, manteve-se essa funcionalidade. E, e o que nós sugerimos é que vocês possam oferecer alguma coisa de valor ou utilizador. Devem ter uma imagem muito apelativa e depois podem oferecer alguma coisa, certeza que tem alguma coisa para oferecer. Um e-book, um vídeo, um download, ou vosso, que sejam proprietários, ou alguém que vos ceda com a devida autorização para poderem publicar. Podem usar o box.net para um repositório de downloads, podem usar o ISO com dois S e dois U's para um catálogo desfolhável, o Prezi, o cooliris, portanto, são tudo recursos que são muito pouco utilizados no Facebook e que eles reproduzem diretamente integrados no Facebook, com o SoundCloud, para conferências em áudio, etc. Portanto, usem sempre o FunGate, pelo menos em um separador, podem usar em mais do que um e com uma oferta realmente muito interessante, que de certeza que têm, basta pensar.